A tão esperada super quarta-feira chegou e, como esperado, não surpreendeu ninguém. Nos Estados Unidos, tivemos a manutenção da taxa básica de juros do país no mesmo nível e no Brasil tivemos um novo corte de meio ponto percentual na Selic. O que a coloca no seu menor patamar da história Mas para quem tá achando que ainda teríamos mais cortes na taxa selic Para as próximas reuniões do Copom É bom não ir com tanta sede ao pote, viu? Já que a prévia da inflação calculada pelo GPM de dezembro Acabou vindo bem acima do esperado e se a inflação continuar subindo desse jeito não se surpreendam se tivermos em 2020 um aumento da Selic Outras notícias que também foram importantes no dia de hoje foram os dados acima do consenso das vendas no varejo de outubro Além disso tivemos também a agência de risco Standard Poor's elevando a perspectiva da nota de crédito no Brasil para positivo E tivemos também o sucesso da oferta pública das ações da XP em Nova York chegar a subir quase 30%. Nesse cenário, o índice Bovespa voltou a fechar no campo positivo, com uma pequena alta de 0,23% aos 110.963 pontos. Já o dólar deu uma pequena aliviada, fechando o dia cotado a R$ 4,12. Aliás, o presidente do Federal Reserve deu sinais de que a moeda norte-americana poderá continuar caindo até janeiro Para amanhã, é bom ficar ligado na definição das taxas básicas de juros da zona do euro na Suíça e na Turquia E esse foi o Otário Invest de hoje com os principais acontecimentos do mercado financeiro do dia De forma rápida e sem frescura Fui!